Olá, minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior. Hoje eu irei trazer para vocês como fazer o verdadeiro abdominal em pé que dá resultado. É bem simples. Vamos lá? Passo a passo para você aprender a mecânica do movimento. Ambos os pés têm que estar paralelos. Então você vai colocar os seus pés assim, paralelos. Vamos lá? Vou esperar você aí com toda a calma do mundo para você ficar nessa posição. Pés paralelos. Ficou com os pés paralelos? Agora você vai colocar ambas as mãos aqui na linha da sua cabeça, bem próximo à sua orelha, vai elevar o seu joelho direito, fazer uma rotação do tronco, tocar e voltar. Elevou, joelho esquerdo, tocou, voltou. Só esse movimento que você vai fazer para trabalhar bem a musculatura oblíqua do seu abdômen. Mas aí você está se perguntando assim, professor, tudo bem, eu vou fazer esse exercício. Em quanto tempo eu tenho resultado? Vai depender da sua alimentação, vai depender do que você vai fazer. Vamos lá! Vou passar mais uma dica tá? do abdominal em pé dentro desta demonstração. Presta atenção agora comigo. Você ficou com os dois pés paralelos, colocou as mãozinhas assim na linha da cabeça, girou o seu tronco, tocou, voltou. Girou, tocou, voltou, tocou, voltou, tocou, voltou. Sentiu essa parte aqui trabalhando? Antes de tudo, vamos trabalhar assim. Eu vou trazer o treino, você vai me dizer e aí nós vamos melhorando. Vai lá embaixo nos comentários e coloca sim. Quer dizer que você sentiu a musculatura aqui. Se você não sentiu que você é mais adiantada, vamos lá. Você pode colocar a perna direita atrás, a esquerda à frente. E você vai fazer esse movimento aqui. Com tronco. projeta o seu peitoral à frente, contrai o seu abdômen, projeta ambos os braços entrelaçando as suas mãos dessa forma. E vai fazer esse movimento aqui: girar para o lado direito. E elevar a perna. Gira, direito, eleva. Direito, eleva. Direito, eleva. Fazendo esse movimento também vai trabalhar bem o oblíquo do abdômen. Agora fazendo para o lado oposto. Fez o um movimento, colocou. Agora gira para o lado esquerdo. Girou, elevou a perna. Girou, elevou a perna. Girou, elevou a perna. Essas duas maneiras que eu acabei de explicar, elas vão trabalhar bem essa lateral do abdômen. E aí você vai conseguir ter aquele resultado legal, mas não acabou não. Ainda tem mais. Eu vou mostrar uma outra forma de você também fazer o exercício para a região abdominal. E aí você pode fazer de maneira bem simples, sem ter a necessidade de levantar as pernas. Basta ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril, ou mais largo do seu quadril, respeitando sempre a largura máxima dos seus ombros. Vai segurar assim ambos os as mãos, entrelaçando os dedos, girar para o lado direito. Sente a compressão na linha do abdômen. Volta à posição inicial. Gira para o lado esquerdo. Volta à posição inicial. Direito. Volta à posição inicial. Esquerda. Mais uma. Volta à posição inicial. Direito. Volta à posição inicial. Esquerda. Você fazendo este tipo de treinamento, tendo a liberação do seu médico, mais aquela dieta esperta, marota que você vai ter. quem é membro aqui do canal vai começar a receber dieta. De hoje em diante vai receber os pratos, vai receber tudo. Então torne-se membro aí do canal e você também pode estar falando comigo direto. Os membros estão tendo várias coisas novas aí que nós estamos trazendo. Muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Compartilha se não é inscrito. Inscreva-se, não vai pagar nada. Até nosso próximo encontro.